App liberada gratuitamente no Corrida Perfeita, corrida de 100K e aluno que diminuiu 30 minutos na maratona. Essas são as, os destaques sol... aí do nosso resumão, senhor Farol. Vamos, Vamos lá? Cima. Solta a vinheta aí, editor! E aí, galera, beleza? Aqui é Thiago Souza, estou aqui com o senhor jovem Carlos Alves Farofinha. Tudo bom, gente? Beleza. beleza? Como é que tá aí? Beleza, estamos aqui em mais um resumo semanal cheio de novidades. Lembrando que nós estamos aqui, para quem está aqui com a gente no YouTube, né? Se você não está inscrito ou inscrito no nosso canal, faz a inscrição para você não perder esses resumos que a gente traz vários conteúdos, várias coisas interessantes aqui, notícias do mundo da corrida. E também você não perder os conteúdos específicos aí, dicas de corrida que a gente publica no nosso YouTube. Ou se está nos canais de áudio lá, né, seu Farofim, Spotify, Deezer. É. Apple Podcast, Se estamos em todos. Né? Se inscreve aí. Se inscreve para receber os podcasts assina. e os resumos. Cada um o um nome, né? Cada um é, usa o nome. Se inscreve, assina, subscribe. Lembrando que, lembrando, que, lembrando que a gente falhou, né? Gravamos na terça é, semana aqui. Mas a gente veio, é aquela coisa, não conseguiu treinar ontem? É. tá aí hoje, né? Estamos é, aí. Estamos <risos> aí, com consistência, é isso Sim. aí. Bora. Beleza, vamos lá, vamos começar falando das novidades do Corrida Perfeita, as notícias internas aqui da nossa empresa, do nosso time, da nossa galera. Primeira coisa que a gente tem que compartilhar, pra compartilhar em primeiríssima mão aqui no resumo é que a gente liberou oficialmente a versão gratuita do nosso aplicativo, o senhor falou. Pra saber, com a né? gente, né? Exatamente. E qual é a ideia dessa primeira versão, tá gente? Vai ter muito mais coisa ainda. Mas nesse primeiro momento a gente está liberando para você, dentro do aplicativo, o acesso a três aulas gratuitas ali que a gente já liberava pelo site para você ter noções como sua postura pode ser melhor na corrida. Sobre como sua técnica, a parte de passada, tudo, tudo mais, é, com essas aulas com o Andrei, podem se desenvolver com essas três aulas. Muita gente já disse que tem resultados fantásticos. né? Uhum. E também está lá pelo aplicativo para você fazer com acompanhamento dele mesmo, dois, duas séries de exercícios. Uma de educativos, que te ajuda a melhorar essas questões na sua corrida, postura, movimento. E uma série de treinos de força também, você entender e experimentar como é que funciona os treinos de fortalecimento funcional do Corrida Perfeita, que você pode fazer de casa, de qualquer lugar. Então, o link vai ficar aqui na descrição. Já está liberado para Android. A gente está em processo de liberação para iPhone. Talvez você no iPhone ainda não veja a versão grátis aí, com tudo liberado, com essas funções liberadas, né? Mas para Android, que a maioria das pessoas já está liberadaço lá na loja da Google Play para você acessar. Beleza? E a outra novidade também da nossa app, que está inclusive disponível para usuário gratuito, tá, Farofa É a nossa aba Progresso. Né? O editor vai soltar para você o vídeo. Isso já não soltou. É, a gente começou a lançar essa, essa frente do aplicativo, né, Farofa, para a galera começar a acompanhar volume, desempenho nas últimas semanas. Só que é uma primeira versão. Pode ser que em breve tenha mais novidade aí, mais coisa boa para a gente fazer. Eu o que, já... que você acha dessa questão de dados aí, Farofa, no aplicativo? Vi que, de que, antes de começar olhar. já tava aqui, olhando, Opa, meu volume <risos> esse, esse ano foi tanto, né? Eu corri é, tanto esse ano. Já bati 500 km esse ano. Olha aí. Olha, olha, é. ele, olha, olha ele, olha ele. É. Não fala dele. Agora a gente dobra a meta para chegar em mil. <risos> <risos> pois é, então baixa a nossa app, o link vai ficar aqui embaixo. Você pode experimentar, ver como é que funciona um pouco do nosso serviço, de como nossa plataforma está funcionando, evoluindo cada vez mais. E uma experiência inicial para você experimentar e se tornar nosso cliente. Lá dentro da app mesmo, você pode ir para o site e fazer adesão, né, seu farofinha Isso aí. Bota aí no comentário aí quantos quilômetros você já correu esse ano, quero saber. Quero saber, depois Olha que aí. baixar lá, né? É, exatamente. Bota um Manda um print para a gente. Pra Manda gente um ver. print lá, por favor. <risos> Show. É, e outra novidade, SP City, né, seu jovem? Você que teve em provas aí esses dias, a gente decidiu colocar no nosso calendário. Provas aí. provas esses dias, não? Teve várias. Várias semanas. Várias semanas né? participando das provas participando aí. de várias e nós vamos estar em São Paulo dia 31 de julho. É 31 ou 30? 30 31. É. Na verdade vai estar dia 30 também. É. Vamos estar com uma programação exclusiva aí para os nossos alunos do Corredor Perfeita. E quem não é aluno, pode ir lá também, conhecer, conversar. O treinador Marcos e o treinador Gustavo vão estar lá, né, no no dia da prova, provavelmente... um emitir... pelotão com o nosso Elton Bariátrico, bariátrico né? maratonista, sub 4, para quem quiser ir buscar essa meta, pode colar nessa galera. né? É, vai ter um pelotão lá gigante. Exato. E para quem é nosso cliente, para ter todos os detalhes e informações, essas questões de comunidade, nós estamos compartilhando lá no, apli... no, no aplicativo Telegram, nos nossos grupos. O link vai ficar aqui embaixo também para você abrir nossa plataforma e acessar os grupos lá. Acessa o grupo geral, Estava ah, conversando com a Rosara, nosso gerente de comunidades, essa semana, provavelmente vamos criar um para a prova específico para quem estiver no evento, para ficar mais fácil a comunicação e não ficar também ali perturbando quem não vai para a prova muito. É. né? Se você não tiver no grupo, é, lógico, entre, mas a gente vai mandar por e-mail também, também vai mandar os detalhes, por os detalhes. E se você não é aluno do Coisa Perfeita e quer saber um pouquinho mais, Faz vai parte. lá, pô, conhecer, dia 30, 31, é, conversar, com, conversar com, com a gente, vai ter a tenda ter nossa lá. Tenda nossa, vai lá pra você Tem, saber os um detalhes e de fazer parte. Exato. Em breve a gente vai liberar lá no grupo as informações sobre a tenda também, como é que você pode participar ativamente lá, informações do treino na Véspera, um encontro de dicas, enfim, vai ser uma programação bem legal aqui, é mais um spoiler para pra saber que a gente vai estar tá lá. Beleza? E vamos tentar replicar isso pras próximas provas, né? Estamos sempre evoluindo, sempre em busca. É busca aí de oferecer o melhor para os nossos vez... alunos nas provas, né? A perfeição é a busca, não é um ponto final. Ah, meu Deus. <risos> Depois de um fim de semana inteiro, você vem com essa agora. <risos> piada interna, piada interna, é, né? É, Mas vamos lá, seguindo. Falando ainda de destaques e coisas aqui do Corrida Perfeita, né? Nós temos o nosso cashback, a gente sempre atualiza das novidades para você que é nosso cliente. Vai virar na app também que você tem outro aplicativo, uma plataforma de descontos e benefícios exclusiva, Exato. que além dos descontos em vários estabelecimentos de todo tipo, não só de esporte, também tem um cashback que volta para você economizar na sua adesão ao Corrida Perfeita E até do Zé Delivery Tem de tudo, cara tem, <risos> tem far, Já é doente, tem farmácia É, é sensacional, é. para o Brasil todo, tá, galera? Muito legal mesmo. E aí mais uns destaques aqui de promoções que continuam. Né? A Under Armour tá com uma promoção de inverno aí que tem desconto de até 50% para casacos, blusos, essas coisas, e tem 7% de cashback. Então ganha desconto e ganha cashback, isso é bom demais. É, ué. E a Nike também continua com vários descontos que beiram 60% em alguns casos, com opções a partir de 200 reais em alguns tênis. E aí, nossa equipe deixou destaque de ainda para o Nike Air Zoom Structure, o 24. Ele está com desconto sinistro de 7,99 por 3,29 Então vale a pena olhar lá mesmo. E a Nike tem 8% de cashback, né? Então é, é bom o negócio. Aí, tá bom, hein? É, não conheço esse tênis não, mas... eu Vou dar uma gulgada. Dá uma gulgada lá no tênis certo, lá com, é, com o Japa, pra gente conhecer como é Japa, que é esse me tênis. ajuda. <risos> Beleza. Vamos agora falar dos conteúdos de destaque dessa semana, seu Farofa, que sua equipe produziu aí. Tivemos primeiro o vi... primeiro vídeo do, do YouTube sobre a Maratona do Rio, né? É. Que foram duas, pro... duas, du... duas, foi... duas gravações lá, né? Conta aí pra foi, galera. Foi tanta coisa que aconteceu lá que a gente teve que dividir em dois dias de gravação. Primeiro a parte da meia-maratona. Que o professor Gustavo Guedes acompanhou o aluno Renato, gente boa pra caramba médico, uma super história bateu o RP dele nos 21 quilômetros cara, clica lá que a gente conseguiu fazer é... Uma, uma filmagem de dentro da prova. Então você vai ver realmente o que aconteceu ali na largada, durante todos os trechos, é. todos os quilômetros e, que a gente filmou aqui. E com é a bem nossa... legal que é com a câmera 360 graus, é. né? Hora se a gente vira pro movimento que o atleta tá vendo, como ele tá vendo a prova na frente dele, hora a gente mostra eles, né? Cara, é fantástico essa, esse e trabalho o... interno, né? Aluno Renato que começou com a gente há pouco tempo, já vem se superando aí na segunda meia maratona, se não me engano, que ele faz já com CP. E, pô, a história dele é muito bacana, né? Vale a pena assistir, né? Ele é fenomenal. O link vai estar e, aqui na descrição, lembrando. Provavelmente, nos próximos dias, vai estar saindo o vídeo mais esperado de todos, que, que é o da Maratona. 42. Por que não é o mais esperado de todos? Vou dar o um spoiler. Porque ele não é só da Maratona, mas ele também completa a galera que fez o desafio. Então, Sim. ali tem muitas histórias legais, cara. como hum, bem legal mesmo. Uma história especial lá com o nosso... Aluno Sérgio, Sérgio. Que é, quase, é quase o nosso 01, tá com a gente desde 2016. É meu aí. amigo do metrô, piada terra de novo. <risos> Rodou muito lá no metrô com ele no Fracacete. Rio. Né? Massa. Mas, pois é, então esses vídeos que a gente está citando estão todos aqui na descrição do, do nosso vídeo, do nosso podcast, enfim, de onde você estiver aí nos acompanhando. Teve também uma live que já contou, de certa forma... É, o desafio aí do 21K no sábado e 42 no domingo com um aluno nosso, né? O Nilo. Foi com o Nilo, né? Nilo. Foi. Gente finíssima também. Conheci lá. Figuraça. Na, conheci lá na, na nossa tenda, gente boa demais. Então o link tá aqui embaixo, tá no Instagram essa live, ele contando como foi tudo. Então se você pensa aí que, ah cara, esse negócio de correr 21 no sábado e 42 no domingo é maluquice, tô correndo nem 42 ainda, assiste lá pra conhecer a história do cara eu e vê que é possível, fiz, né? Isso, eu só fiz isso três vezes, então se eu conseguir, você consegue. Fiz na Disney, né? Eu fiz na Disney. Maluquice total. Show de bola. E por último, teve um carrossel lá. Que a gente fala de maratona, etc. Mas pra quem tá começando, cinco dicas lá que vocês colocaram, né, para Pra ir da caminhada pra corrida. Exatamente. Tem lá um carrosselzinho pra quem quiser começar. O link tá aqui embaixo. Sair da inércia. Manda para aquele. A galera que segue a gente normalmente já corre, né? Então manda para aquele seu amigo que ainda não, não corre não e tem que começar Mas a tem correr. muita gente com a gente começando, né? Sempre Marmo tem essa é. galera acompanhando. Então, para mostrar até que o Corrida Perfeito está aqui para todo mundo. Tem nosso serviço, tem treino para o iniciante na corrida, até para o ultramaratonista, né? Então é para deixar claro. Até para o que... doido que faz 21 42, né? É exatamente. Tem para tudo. Tem para todo gosto. Dentro da corrida. Beleza, vamos agora aí para o nosso depoimento, o nosso case de sucesso da semana, que inclusive vai ter uma live com ele hoje, né? Isso. Depoimento aí do senhor Fabiano Moreira. À noite vai ter uma live no Insta contando a história dele. E ele contou essa seguinte história para a gente, botando na tela aí o editor, para a gente conferir em conjunto. Manda essa mensagem como testemunho da eficácia do Corrida Perfeita. Na igreja não, mas é um testemunho. <risos> Contratei o serviço no início de fevereiro de 2022, visando a minha primeira maratona. 26 Maratona Internacional de São Paulo, que foi no dia 10 do 4, lá em abril, né? A gente estava lá também com o Andrei. Deu tudo certo, consegui no tempo de 3,52. Subi Se... 4 já. Subi 4 já, show de bola, grande tempo. A maioria das pessoas. segue se os trabalhos e vamos para a segunda maratona, a 20 maratona do Rio, que foi essa agora que a gente tanto citou, né? 19 do 6. Claro que é uma prova mais fácil que a de São Paulo, mas eu consegui fechar em 3 horas e 20, uma melhora de 32 minutos. Sozinho eu não conseguiria esse resultado, somente com a expertise do Corrida Perfeita, com apoio lá na figura do treinador Gustavo Guedes. E ele é nutricionista, então se ajudou também na prova, aí. parabéns pelo seu trabalho aí de nutrição, o né? Pô, ele. ele... Tinha um 3,52, uhum. que era ali um pace, sei lá, de 3,5 e é, 5, 20 e é, pouco. Talvez para São Paulo ele fazia num 3,40, porque lá a altimetria é. é pesada, né? Vamos ah, dizer ele que ele melhorou aí. Ele um 4,40 na maratona do Rio. É, evoluiu muito. muito. E... E, não, e assim, ele falou que foi difícil, mas ele correu uhum. 42 pontos na chuva, que eu tava lá e choveu muito. O que a galera reclamou de tênis molhado, empossado. Ah, superação Isso, total é, Esses casos como o do Fabiano aí, né, Farof, É a é amostra real De que quando o cara não está treinando Com uma metodologia de fato Voltada para a corrida, que não inclui só a planilha Mas os treinos de força que a gente oferece Essa questão de ir desenvolvendo Uma melhoria na sua técnica Então uhum. esse tipo de coisa que ele foi implementando aí, Que ele não fazia antes, fez total diferença É claro que agora o o sarrafo fica mais difícil para ele, Bom, né? Vai seguir melhorando, mas não vai ter essa melhoria absurda de uma hora para outra, minutos, né? Mas para você que tá aí treinando sozinho, treinando sem planilha ou só usando planilha, não tá fazendo um treino de força para corrida, não tá nem para sua técnica, se você começar a fazer isso agora resultado vai vir rápido. né? Vai vir bem rápido é, mesmo. Eu... E fica o convite aí pra você entrar pro clube. Sobre o sarrafo, eu tô lembrando aqui do Danilo Palma, né? Que fez agora 1,29, não foi? No... Foi, bateu sobre 1,30 dele. Ele demorou aí, cara. Não foi negócio de... É. Ele, ele tinha um bom tempo, mas pra chegar abaixo de 1,30, ele demorou aí, é. acho que mais de um ano treinando. Sim. E o começo dele com a gente, bem uns quase dois anos atrás, mesma coisa. Começou a aplicar um treino certo, o desenvolvimento foi muito rápido, né? Mas claro que depois a gente vai buscando ali os degrauzinhos um. menores. Nós, é, né? E aí, só reforçando: né? se você não faz parte ainda do nosso clube e quiser ter acesso a toda essa metodologia voltada para um treino eficiente, ter resultados, avançar mais rápido na corrida, corridaperfeita.com/clube, o link vai estar aqui embaixo também, você pode acessar direto. E agora tem lá, a gente está disponível. Se tiver alguma dúvida, WhatsApp pra saber como é que funciona tudo, tá Chama lá no, no Zap Chama no Zap, lá direto no site, que você pode conversar com a nossa equipe, tirar suas dúvidas, enfim, saber o que você precisa aí pra começar com a gente, beleza? Agora vamos à lista de todo mundo que já tá com a gente. É, agora para é... é pra mostrar que a gente gera o resultado pra galera mesmo, né? Geral bombando nas provas aí. O editor vai mostrar pra gente agora aí o Medal Monday, né? A corrida perfeita nas provas. A gente vai compartilhar aqui a galera que esteve conosco nas provas nesse final de semana. E mostra pra mim também, editor, na tela aí que eu quero ver, viu? Primeiro que teve com a gente aí foi a equipe do Corrida Perfeita na prova da maratona, na maratona não, ultramaratona, Vol... volta do lago, né? 100 quilômetros aqui na nossa sede em Brasília. É uma prova que você pode fazer solo, mas também pode fazer em equipe. E aí nosso time aí juntaram-se dois treinadores e dois atletas do Corrida Perfeita, o Fabrício Carvalho e o Vanessa, que são os atletas. E o Gustavo Guedes e o Marcos Schneider, que são os treinadores, fizeram quarteto junto, foram o segundo colocado na categoria mista, né? É, quarteto misto, segundo colocado e quarto geral da prova. Parabéns, galera. Tu tava lá, acompanhei a, a chegada. 4h30 o pace total deles? Acho que deu um pouquinho abaixo de 4,30 de pace. Bola, Eles né? fecharam 100 km em 7 horas e 25. É. Lembrando aí que é um revezamento com vários trechos. Então, hora um corre 8, outro vai lá e corre 10. E, vai e vários terrenos também. E vai né? dividindo, exatamente. Tem. E... tem trilha, tem asfalto tem tudo, só não entra na água né, na volta do lago mas não entra na água é. não né? <risos> vamos continuando aqui, galera de Brasília também tivemos o Marcos Faria que correu 10k na Night Tour BSB Marcão tá bombando nas provas aí, tá sempre conosco nos treinos presenciais aqui em Brasília ao é sábado, se você não tá, entra no grupo Brasília e participa dos treinos Alan Moreno também estava nessa prova. O Alan, cara, o Alan, uma história bacana aí. Ele a esposa saíram do sedentarismo, começaram a correr bastante, tá aí todos os treinos conosco. Eu não sabia nem que ia ter essa prova. Exatamente. <risos> pra você ver quanto de prova que tem hoje. Ainda bem, né? Muita prova. Ele, nos últimos dias aí, cara, ele eliminou mais de 8 quilos e tá voando aí nas provas. Começou a fazer realmente bastante consistente. A esposa entrou junto na vibe. Eles estão com a gente sempre nos treinos presenciais de Brasília. Então, de parabéns. Tiago Marmentini, 15k lá nas estações, etapa inverno em São Paulo, que bombou de gente também, Tiago tá em todas as provas sempre, Michele Marques também tava nessa prova, é aluna do nosso personal Jackson, 5k ela fez lá nas estações Gabriel Sonego, 21k na meia maratona de Santo André, aí as meias bombando também por esse Brasil, esse São Paulo Marcos Speca, 5K no circuito das estações de etapa inverno também em São Paulo. Essa prova lá da, que foi no Pacaembu. Eu estava lá em São Paulo, eu vi outra prova acontecendo, que Atenas, foi a Atenas. Né? Ou seja, pertinho, duas provas ali. No... Eu vi você comentando no grupo. Pois é, eu queria ter ido lá, mas não deu certo. O horário não ia dar certo. Maria Cristina fez 8K no circuito CPFL Energia. Parabéns CPFL. aí pelos CPFL, perdão. Esse circuito é do Yoshiya. Ah, legal lá do nosso é, parceiro, nosso parceiro. Lá, que está aí organizando várias provas, né? É. Rafael fez 5K na corrida e caminhada, um só sangue em São Paulo também. São Paulo deve ter mil provas por final de semana. <risos> Bom demais, parabéns galera aí pela participação. É, agora para a Nádia, nossa querida Nádia de Biasi que está voando também. É, Corredora muito, fortíssima lá na Marília Health Marathon, que é a cidade dela. Muito geral. Ela, cara. parabéns pelo pódio aí. Um troféuzão bonito, tá vendo, mas, né? Ó, mas eu vou falar pra você, Nadia posta, ela posta tipo 5 e 12 da manhã, ela já terminou o treino. Já terminou o longão é, dela. Fala, <risos> pô, minha filha, é coruja? Você? Focada, <risos> focada lá no nosso grupo. Parabéns, ela, Nadia. É, Regiane Valério fez o 5K lá nas estações também, na etapa Inverno em São Paulo. Parabéns por essa participação, Regiane. Carla Ribeiro fez 21k lá na meia Maratona Internacional de BH. Eu nem sabia que existia essa meia. Parece que é em volta da Pampulha também, inclusive. Legal, cara. É uma volta da Pampulha com mais 3km. É, fez um sub 2. Aí mano. é um 1,58 voando. Parabéns, parabéns, parabéns. É, Alan Guerra também, nosso querido mineiro aí, que tá em todas. Fez tá 21k. É nosso investidor, inclusive, ele também. Meia maratona de Beraba, lá de Berlândia, ele. Tá perdido. A, a, a, a maratona de Minas, a meia tem, de Minas. Tá tudo, meia, tudo no mesmo fim de semana. Aí, as provas não se ajudam, né? Mas enfim, <risos> bom ter muita prova. Botar mais gente para correr. Teve um RP, esse aí foi o RP dele, viu? Muito 37, é, Isso tem passo. aí é voando. Muito bom, cara. Seguindo aqui, o Leonardo Machado fez 18K nessa prova que eu vi lá em São Paulo. O Atenas Run Stronger. Provão também dele aí, parabéns pelo, pela participação nessa prova aí, Ela, tava frio viu São Paulo, cara frio é. Nem falo <risos> A Estela mais também, nossa corredora aí de, desde o começo do Clube CP, fez o circuito das estações e pegou o sétimo geral no feminino Boa, é isso, boa, cara. 5k, a Estela voa também <risos> Dudu fez 21k na meia internacional de BH, que a gente acabou de citar, parabéns também Dudu pela participação nessa prova o Anderson fez 11k no treino Viver Correndo lá em Chechel No Pernambuco, pode de segundo colocado É isso aí isso meu aí, irmão, voando nessas Provas aí pelo interior adentro Patrícia Rosa fez 7K na sétima corrida Pô, a de... In... Patrícia tá, tá em demais, todas, viu? né? Pô, Tava na maratona agora esses dias. Deve estar tá com a estante cheia de troféu. Sétima <risos> corrida de inverno. Imagina a corrida de inverno em Porto Alegre. Nossa, que beleza, deve ser de frio. Ela ficou em que lugar? Segundo geral, meu amigo. Olha aí, cara. Treinando lá no nosso plano personal com a Alonso Ela Sabe. que acabou de fazer a maratona, maratona de... de Porto Alegre. Porto Alegre. E Sub 3,50, alguma coisa assim, não foi? 3,40, sei e lá. Correu a meia um pouco antes para 1,46. Um 46. Tá voando. É, tá voando. Parabéns. O Henry fez os 21k nessa meia maratona de Santo André também, que a gente citou agora há pouco. Parabéns Henry por mais uma meia. Maria Lopácio Daniel, Curitiba, fizeram 5k nas estações lá também em São Paulo. Aluno Parabéns, galera. Também são do Jackson. Parabéns. Wagner Agostinho tá acabando aqui. Wagner Agostinho, 10k <risos> circuito das estações, tá na etapa inverno também em São Paulo. Parabéns aí também, mais um aluno do do Jackson. Galera, bom, o Jackson montou um pelotão nessa é. prova, né? Bom demais. Se soubesse que era tanta aluna, de tinha mandado ele pra lá Pra correr junto com essa galera Tem que gravar um podcast com o Jackson Pois é, tem história pra contar, tem. rapaz Lucas Goldin fez o circuito Decathlon lá em Londrina Terra boa no Paraná, já visitei lá Fantástico, parabéns aí pela participação Érica Sacata, 6K na Atenas Também lá de São Paulo Parabéns, Érica, pela sua prova Marcelo Cunha fez o circuito das estações, etapa inverno, mas de Fortaleza dessa vez aí Foi no mesmo dia da de São Paulo, parabéns aí pelos 10 Fez de 5,49 de pace, vamos lá, só evoluindo o Leandro também, que foi o atleta que eu falei no final de semana lá no grupo, ele tava lá na Atenas, fez os 10K, parabéns Leandrão, o Leandrão tá com a gente Pô, desde... Ficou top. Ficou top, eu passei bem em cima da ponte inclusive ali, uma hora que eu tava vendo essa galera passando, sabe, foi, tava muito bonita a prova. O Leandro tá com a gente desde o começo do clube Corrida Perfeita também, cara. Bacana galera, essas aí foram as pessoas, os nossos alunos que participaram de provas esse final de semana. Lembrando que prova é uma grande ferramenta para você motivar para os treinos, né? Se motivar para os treinos. Quem não tá inscrito em prova, cara, procura. tá bombando, né? Falou. Eu tô inscrito em um monte. Eu tô em uma. <risos> Agora em julho. Eu queria fazer dois adendos aqui antes faz da gente aí, finalizar. Faz aí. Já tá no final? Já. É, primeiro, mandar os parabéns pro Amadeu, que tentou fazer o 100K sozinho. Sim, tava aqui anotado para gente falar abandonou dele. Abandonou nos 81km. Isso na volta do lago aqui de Brasília. Só que ele mandou, um, ele mandou um áudio no nosso grupo, assim... É motivador, apesar de ter abandonado, né? Que é difícil. Meu, o cara fez 80. E <risos> tá ele falou: não, não Cara, muito. eu tava com a dor X, eu não lembro direito. E, lembro é, e, e a corrida é, tem várias. Depois uhum. eu vou conseguir isso e tal. Super, super bem. É, Adoro uma. a vibe do Amadeu. Queria dar os parabéns. E queria mandar uma força pra um atleta que sofreu um acidente na, no 100km da Dessa volta, da da volta ao lado. Né? Teve Infelizmente. Um, não chegou nem esse atropelamento mas um carro bateu e o um pedaço do carro pegou no corredor ah foi isso que aconteceu na verdade eu não estava sabendo e ele estava participando da prova essa ele prova é um uma prova penal né é uma prova de ultramaratona que não tem essa fechamento de rua fechamento ou... de via tão tão bem feito até porque não que dá não é feito na verdade né? não tem nem como né não dá nem para te culpar nesse caso a organização o, A organização, a organização tá, tem, fez o o que poderia ser feito na real a imprudência do motorista que causou isso então força para ele que se recupere aí do jeito que der, porque ele tá, não está muito bem. Uhum. E a gente torce aí para a família, para todo mundo que fiquem bem aí. E ter forças nessa galera. Inclusive é. a própria família, por mais que tenha sido o causador do acidente, perdeu ali o motorista e acompanhante dele né? Sim. também. Isso é bem triste. Desejo aí nossas condolências para essas pessoas. E voltando a falar do Amadeu, cara, ele é um exemplo só de fazer a outra maratona, né, cara? Ele fez 80, já tinha feito várias outras e fez, resolveu fazer 100 agora. E essa descem aí, 8, acho que 80, ele já não tinha corrido 80 km. Não, né? 81 foi o maior. Então, distância é, realmente que ele é, um, é um desafio muito grande, porque, cara, 80 km, teu músculo vai embora uma hora, né? E é. aí vai. Ele sentiu muita dor no joelho lá, muito provavelmente por fadiga muscular. Foi foi. Muito provavelmente por fadiga muscular, que já começa a comprometer e, ali e... as articulações. Mas enfim, 80 km não é pra, pra, pra pouquíssimo eu mais né? gostei do, da mensagem dele é. Cara, só... O cara terminou feliz. Sim, tem é outra. prova né? Né? feliz assim. Tem, outra, né? tem, tem a vida, né? A corrida é, é só falando, mais uma cara. linha de chegada Exatamente. e depois você continua a treinar, né? Show de bola. Galera, muito obrigado pela sua participação aqui nesse resumo. Vamos embora que já a galera já não aguenta mais nossa cara aqui, é. já há é muito tempo falando. Mas parabéns aí para todos que estiveram nas provas. E lembrando, se você está querendo um treino mais consistente, resultados mais consistentes, ter saúde na sua corrida, corridaperfeita.com/barra/clube. clica aí embaixo na descrição, vai estar aqui o link para você vir treinar com a gente. Beleza? Beleza. Valeu, seu Farofinha. Boa Valeria. semana para todos Boa nós. Semana. Bons treinos. Eu vou ler agora correr. Valeu. Tchau. <risos>